É, seria, seria bem legal, acho que a, a, eu ainda não coloquei a última gravação, né, eu vou colocar essa semana e aí eu já vou colocar as duas, né, colocar da, da semana passada, da semana retrasada, que na semana passada não tivemos, né, e colocar a gravação de hoje, né, da, da, da reunião de hoje, e, daí, na, na próxima, talvez, a gente tente a transmissão ao vivo, né? É, tem o um relato de, de, de, pelo menos, dois, dois membros do projeto acompanhando as reuniões assincronamente, né? Acompanhando lá pelos vídeos, tá? Isso é bacana, né? Se a gente levar... Esse, esse processo formativo também para aqueles que não podem estar com a gente nas quinta-feiras aqui, né, e aí também isso é legal porque quando vocês, por algum motivo, não puderem participar, né, e a reunião acontecer, vocês podem acessar depois lá o YouTube e assistir o vídeo. Né? O nosso vídeo não é de, de alta qualidade, né? não tem alta resolução, a gente não, não conta com, com bons dispositivos para captação de áudio e vídeo, mas não é por causa disso que a gente vai deixar é, os nossos colegas de fora das nossas reuniões. Né? Bom, vamos lá então. Hoje é 27, né? 27 de, de outubro. Uh... Então a gente começa a leitura comentada hoje a partir da página 53. Uh, mas mas desse... antes, conta aí como que foi a comemoração de ontem, gente sei. Como... <risos> <risos> comemoração? Hum. Então, eu acordei né, bem cedo, como de costume, às 5 da manhã. Agora dei para acordar às 5 cinco da, cinco da manhã tomei café, porque por aqui, depois fui para a academia, fazia dias que eu não conseguia ir, devido a uma série de coisas, né, seleção do, do, do, da pós-graduação, aí depois, na terça-feira, tive que atender um pedido da minha tia, né? acabou que nem segunda, nem terça, na, na semana anterior já não tinha ido também, não tinha conseguido ir, aí fui para a academia, cheguei em casa, aí Maria Emília tinha pedido orientação, né, e tinha pedido aqui em casa aí eu falei eu tenho que arrumar a casa né tenho que arrumar a casa porque do jeito que tá aí não dá para recebê-la né que assim estando só eu em casa eu vou como dá né E como eu não gosto eu tenho essa, essa questão né de, de não gostar de ninguém mexendo nas minhas coisas etc e tal né mexendo na casa, né, a casa mesmo que seja uh, um trabalho, né? Aí eu fui uh, uh, lavar louça, guardar louça, aí depois fazer o meu almoço, depois que almocei, aí fui guardar roupa porque tinha bastante roupa dobrada mas não estava guardada, fui guardar, depois limpar a casa, aí ela me chegou ainda estava limpando a casa, é, aí a gente sentou, era por volta de três horas é, da tarde, a gente foi até as sete da noite, num batidão gigante, assim por dizer, né, e, mas fechamos o segundo capítulo, deixamos ele bacaninha para ir para a qualificação. Então, ah, foi isso o aniversário, não teve festa, não teve comemoração, nada disso. Mais produtivo. <risos> é, digamos que sim. Né? O dia foi de trabalho, de bastante reflexão também, né? Eu gosto muito de fazer uh, essas reflexões que começou exatamente, né? É, eu comecei a fazer essa reflexão exatamente no dia do aniversário né, sobre a minha vida, sobre quem eu tinha sido, quem eu quero ser né, é, o que eu acertei, o que eu errei, por que errei, entendi, entender o motivo para não cometer os mesmos erros, né, isso começou aí no, no dia de aniversário, e por disciplina, por, por hábito, talvez, isso foi passando para acontecer mais vezes, durante o ano, depois ao mês, e agora eu já consigo fazer isso semanalmente, né, é um exercício que... É, me possibilita a cada dia ser um, um, né, um milimetrozinho melhor do que o dia anterior. Foi ah, isso, festa, festa ainda não teve, eu estou esperando aqui, né, alunos, é, amigos chegarem aqui na porta de casa trazendo bolos, né, vários bolos, variados bolos, bolos de, de, de 10, bolos de 20, bolos de 50, bolos de 100, bolos, bolos de 200, eu não acreditava que tinha esse bicho, 200, sabe? Mas hoje eu peguei numa, né? não era minha, obviamente, alguém tava rica, me, conseguiu segurar, me mostrando, sim, eu peguei na mão, senti a textura, assim, do bicho, sabe, eu vi a cor do bicho, ele existe de fato. É. <risos> né? e, vamos nós, então, para a nossa leitura? Mas, basicamente foi isso, né? Não, não fiz comemoração, provavelmente também não vai fazer. Né? Eu acho que a, a, a, a principal atividade nesse dia eu fiz, né? que foi a minha reflexão, e, mas, assim, fico no aguardo, de repente, vai que, né, eu esteja aqui, eu faço de conta que não tem câmeras aqui, né, e aí eu não vejo alguém chegar assim, fazer uma surpresa, né, quem sabe. Vai que cola. <risos> Fica a dica. <risos> né? <risos> Bom, vamos lá. Dê. A língua ela é abstrata, né? Pois compõe-se de mínimas partes que não possuem sentido em si mesma, que ao serem combinadas formam elementos dotados de sentido. É, olha só, é, independente da gente ter ou não consciência, a língua ela existe, tá? Ela ela tem as suas leis de formação. De, de, de criação, que são leis essencialmente é, é, sociais, né, uh, mas para essa consciência existir, né, como diz Valachinov, é necessário um esforço, tá, do, do especialista, do linguista, né, é necessário que você se debruce sobre o objeto, que você o compreenda, que você o estude, que você adquira conhecimento sobre ele, e, então, para você ter essa, no, essa noção, né, essa consciência dessas partes da língua, desses níveis linguísticos, você precisa de um esforço, né, mediante um viés teórico, uma orientação teórica, tá, então, é, do ponto de vista fonológico, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista sintático, tá, do ponto de vista semântico, é necessário um esforço para que você obtenha, então, essa, é, é, esses níveis, essas partes da língua, tá? Então, por isso que a gente vai considerar é, esse fato dela se, da língua se compor de mínimas partes, que não tem sentido em si, mas que possuem a possibilidade de serem combinadas e formarem unidades de sentido... Né, um fato abstrato e não concreto, né? ele existe sim lá na língua, né, a gente sabe que é, C mais A mais S mais A, né, vão ser combinados, vão formar uma, uma palavra, vão formar um, um, um morfema, tá, aí essa cadeia sonora vai ser atada uma ideia, né, um sentido, vai ser atado arbitrariamente né? uma imagem que vai estar no nosso cognitivo, todo um saber em torno dessa imagem, tá? mas a consciência disso só é adquirida mediante um esforço cognitivo. Esse nível linguístico é composto de uma quantidade restrita e finita de elementos linguísticos, cujas características são a possibilidade de serem combinados para formarem unidades do nível linguístico imediatamente superior e também por não apresentarem sentido em si mesmo, ou seja, os fonemas de uma língua que são essas mínimas partes, ou paremas, né, no caso da língua de sinais a gente lida com esse termo, é, eles têm né, essa, essa característica, eles apresentam a, a, as línguas nesse nível, apresentam essa característica, né, de ter uma quantidade sempre restrita, e finita de elementos, né, é, a gente tem uh, uma quantidade X de fonemas, de paremas na língua de sinais, na língua brasileira de sinais, que podem ser representadas graficamente, e são representados graficamente tanto na ELIS quanto na visografia, então você tem uma correspondência direta entre é, fonema, parema e grafema, né, nessas duas escritas, tá, então é sempre restrito, você, você se debruça sobre uma determinada língua, você vai chegar a esse nível, né, o nível fonológico, o nível paremológico, e você vai conhecê-lo, né, aquilo que é considerado como início e aquilo que pode ser considerado como final, né de, de, desse, desses elementos eles for, formam um conjunto esses elementos sempre vão formar um conjunto né que é restrito e que em número né é é finito né da a, a, você sempre pode enumerar né é, esses esses elementos tá então o, o conjunto ele é sempre previsto de início enfim, no caso desse nível uh, linguístico. Só que não apresentam, né, apesar de não apresentarem é, sentidos em si mesmo, você não pode dizer que um, que um fonema A da língua portuguesa é, apresenta algum sentido, a não ser que ele esteja em contexto, né, em um contexto. Né? De repente, é, se você pega o a, a, a frase, vou a São Paulo, esse A a gente sabe que é um morfema e ele é dotado de sentido. Como fonema da língua, ele não expressa sentido, não expressa ideia nenhuma. tá é, Assim como... Quer, o ver, cole... o... Oi. Quer ver o rolo, explicar isso para as crianças? Eles aprendem que o A é vogal, né? Aí depois está uhum. lá na frase, aí fala, é as palavras, quem, quem que faz ele entender que o A é uma palavra ali na frase? Pois é, né? é porque é, talvez, é, eu não sei, não sou alfabetizador, né? mas talvez é, fazendo substituições tornaria o processo um pouco mais simplificado, né? mais simples. Né? Porque esse voo a São Paulo, você pode... É, numa substituição a título de, de exemplificação, substituir por para, né? Vou para São Paulo. Né? Então, o sentido desse, desse A é um deslocamento de um ponto ao outro, né? É, nesse caso daria, né? Mas é o caso que não tem uhum. como fazer a substituição. É, tem casos que não tem como fazer a substituição, como, por exemplo, esse, esse A aparecendo como uma vogal temática, dentro de, de, um, de um verbo, por exemplo, né, é, bom, eu não sou especialista também nisso, né, mas para mim é impensável, né, fazer uma substituição de uma vogal temática, né? esses elementos linguísticos, ah, ah, esqueci de um detalhe, né, eles sempre, esses, esses elementos, eles não têm sentido em si mesmo, mas eles apresentam a característica de poderem ser combinados, né, aí quando você junta, né, quando você combina, quando, como diz o Cuiabano, quando você adjodia, né, esses, esses fonemas, esses elementos, esses paremas, eles vão formar unidades de sentido, né, é, se eu junto aqui, é, várias várias configurações de dedo, mais uma orientação de palma e pelo menos uma alocação, né, eu adiciono um sentido, eu produzo, então, uma unidade que vai comportar um núcleo de sentido. Esses elementos linguísticos são também caracterizados por serem as mínimas partes do sistema linguístico, ou seja, unidades cuja articulação não é possível. Essas unidades também são chamadas de substância linguística. Então, é, os níveis que compõem a segunda articulação de toda e qualquer língua, é, eles não são divisíveis, né, eles podem ser combinados para formar unidades maiores, e essas unidades maiores do nível imediatamente superior ao, da, ao do fonológico, né, esses eles é, podem ser decompostos para você, articulados, né, divididos, para você ter uh, os elementos do, do nível fonológico. Mas os, os elementos do nível fonológico não podem ser divididos, tá? Eis aí a razão pela qual eu não aceito, eu não admito que o parâmetro da língua de sinais, seja o fonema. Não é você dizer a configuração de mão é o fonema da língua de sinais. Não é não. Não é não. Se eu consigo dividir a configuração de mão em uma configuração de dedo, duas, três, quatro, cinco, e uma orientação de palma, essas configurações de dedos e essa orientação de palma é que é o fonema. Né? E aí a gente vai sempre ter aquela orientação né, uh, do estoco né, de, é, Que são três parâmetros Na língua de sinais Que é configuração de mão, locação e movimento né? Se você julgar Que a orientação Como parâmetro da língua É a orientação da palma Não tem como você Desassociar a orientação da palma Da mão Ela faz parte da configuração de mão ela é um elemento constituinte da configuração de mão. Certo? certo? Locação, ela é um conjunto de aspectos linguísticos menores. Um ponto de articulação e um ponto de contato, né? Vamos pegar esse sinal aqui, por exemplo, né? Mato Grosso. Essa região aqui é o local onde é o posiciono a minha mão para articular o sinal. Então, isso daqui é ponto de articulação. A testa é ponto de articulação. Ou seja, o local onde eu estou posicionando a mão para executar o sinal. Agora, qual é o ponto de contato nisso? O ponto de contato é exatamente a parte da minha mão que faz o contato com o ponto de articulação. Ou seja, a lateral do meu dedo. A somatória da lateral do meu dedo e da minha testa é que é a locação, é que resulta na locação. Eu não posso dizer que esse conjunto de elementos aqui, lateral do meu dedo e testa, sejam a locação como fonema, seja a mínima parte, porque eu separo. A testa existe como elemento linguístico inseparado? Existe. A lateral do dedo existe como elemento linguístico inseparado? Existe. Então, eu não posso tratar a locação nesse sinal aqui como sendo o um único aspecto. Né? Então, eu tenho que separar as coisas. Um é o local no meu corpo onde eu estou posiciona posicionando a mão. O outro é o ponto da minha mão que está fazendo contato com o local. Certo? Ah, professor, mas esse sinal aqui, ó, a mão não faz contato com, ni com, com nenhum ponto em específico. Então, esse, esse sinal, ele só tem ponto de articulação? Sim, a locação é composta só de ponto de articulação. A mão não está fazendo contato com nenhum ponto específico. Diferente desse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui, a minha mão está posicionada no espaço neutro, correto? Só que aqui eu tenho contato. Eu tenho contato da articulação do meu dedo. Então, o ponto de contato é isso daqui, ó. Ponto de articulação é isso daqui. Então, tem sinal que vai apresentar locação se dividido em ponto de contato e ponto de articulação. Tem sinal que será constituído com locação apenas apresentando o ponto de articulação. E a mesma coisa é com o movimento, né? Eu tenho movimentos que vão apresentar dois movimentos. Às vezes um movimento de dedo e uma direção. Às vezes um movimento de braço e uma direção. Né? Eu tenho sempre que pensar as mínimas partes e não o conjunto delas. Certo? Então nesse sentido, a gente vai sempre corroborar a ideia disso. Então, tá? independentemente da modalidade do sistema linguístico, o número dessas unidades substanciais é sempre restrito, no entanto, ao serem combinados, podem dar origem a uma certa quantidade de formas linguísticas, que pertence ao nível, a... respira, Cláudio, ao nível imediatamente superior em maior número, mas ainda considerado por nós como restrito. A gente tem, sim, uma quantidade é considerável, uma quantidade bem maior de morfemas, né? Mas ainda assim, essa quantidade de morfemas numa língua, ela não é infinita. A análise dessas unidades mínimas da língua pode se dar por duas abordagens básicas, sendo elas, segundo as propriedades de produção e articulação, ou seja, de forma fonética, ou segundo as suas possibilidades de combinação, né, de forma fonológica. Aí tem a diferença, né, fonética é o, o estudo dessas mínima, mínimas partes, do ponto de vista da produção e da articulação delas, e fonológica do ponto de vista das possibilidades de combinação, tá? Alguma pergunta sobre esse assunto? Se não, vou adiante. Tópico E, item E, né? melhor dizendo, sofre processos de mudanças no, lo no local, topos, em que é falada. A língua, se tomada como um estado de língua situada num determinado espaço, poderá sofrer processos de mudanças, Tais processos se dão no social e estão relacionados à a a utilização da língua por seus usuários, o que confere vida ao sistema linguístico. Por ser um organismo vivo, por assim dizer, em outras palavras, um produto de ordem sutil, mental, em essência, que se caracteriza, que se materializa, melhor dizendo, né, materializa, por meios linguísticos, som e imagem, e extralinguísticos, Entoações, expressões, valores, as mudanças no sistema linguístico podem ser observadas na vastidão do espaço ao qual pertence. Toda língua, ela vai apresentar variações no local onde ela é falada. Quanto mais próximo aos grandes centros, né? Mais essa língua tenderá aquilo que pode ser considerada como padrão. Tá? Não estou dizendo aqui, não estou afirmando aqui, que nos grandes centros a língua será é, falada de acordo com a norma padrão, mas ela tenderá a se aproximar, tá? Quanto mais afastada dos grandes centros, mais essa língua tenderá a apresentar variações, a apresentar mudanças, a apresentar condições dialetais, tá? E condições... Que, em, em língua de sinais, a gente vai majoritariamente chamar de variações linguísticas, né? Condições variacionais linguísticas, tá? Quanto maior o território linguístico, maiores as probabilidades de uma mesma língua, língua de se modificar. Em outras palavras, apresentar distinções de uma região para outra quanto mais distantes espacialmente estiverem os falantes de uma dada língua, mais perceptível se tornarão as mudanças. Inúmeros fatores influenciam a língua em seus processos de mudanças. Nos que concernem a geografia, podemos citar o regionalismo e também o contato de línguas, tá? É, os regionalismos, né, tendem a, a acontecer por pela questão de, de aproximação e distanciamento, né, conforme eu já disse, né, dos grandes centros, é, a gente tem, por exemplo, na, na questão da língua portuguesa, uma diferenciação bastante acentuada do português que é falado no Nordeste, por exemplo, e do que é falado aqui no Mato Grosso, por exemplo. É, inclusive isso se, se manifesta não só no, no nível sintático, por exemplo, no nível morfológico, como também no nível fonológico, né? É, a gente pode citar a, a, a, como exemplo a palavra dia, né? A gente fala dia, né? Esse DJ, né? de di, di, né? O, o nordestino, ele fala dia, D, né, eles vão pronunciar o, o D com som de D realmente, né, a gente enfia um J no meio, entre o I e o D. D, D, né, é um J ou é um G que a gente enfia, agora não me lembro, não me recordo, mas a gente mete aí, né, no, no, no meio, né, um J, né, que a gente mete aí no meio, né, o, o nordestino não, o, o nordestino ele fala dia, ele fala tia, né, tia, dia, diagnóstico, né? a gente não fala assim, a gente fala diagnóstico, né, na língua de sinais existe isso? Existe. Né? Por sinais, por exemplo que, que apresentam Essas distinções, a gente pode Enumerar vários Mas no momento me ocorre O sinal de avião né? Tem, agora eu não me recordo Se é em São Paulo ou se é no Rio de Janeiro Que eles fazem avião né? O que tem aqui De diferente É um fonema Essa configuração de dedo aqui ó Que distingue Né Semanticamente, o sinal é o mesmo. Semanticamente. Morfologicamente, o morfema poderia ser considerado o mesmo? Eu, na minha visão, não. Porque isso daqui, morfologicamente, remete às asas do avião. Né? O conteúdo semântico é, é, se referiria de forma metonimicamente, ou seja, a parte pelo todo, as asas do avião. Nesse sinal aqui, isso daqui é o conteúdo semântico asa, isso daqui é a fuselagem da parte da frente do avião. Então, é, são dois núcleos de sentido diferentes, completamente diferentes. Então, não é só daqui para cá, não é só a questão fonética que influencia no, no, no sinal, na mudança. Não é só... No, ela, a, a variação aqui não está só no nível fonológico. Tá? Não é só uma mudança, uma variação fonológica. Tá? Porque essa parte aqui, representada por essa configuração de dedo aqui, a imagem é a parte dianteira da fuselagem do avião, que fica à frente das asas. Né? Tá, então, é... aspecto... São aspectos é... das mudanças, né, que é, vão situar essas mudanças aí em certos níveis, tá, que vai implicar em diferenças uh, ou não, né, nesses níveis. Nesse sinal, por exemplo, a gente constata uma, uma diferença, uma distinção no nível fonológico e no nível morfológico, no entanto, no nível semântico, o sentido geral é o mesmo né, é o objeto avião, a coisa avião, tá? De repente, numa análise mais profunda, né, é, a gente se detendo melhor sobre a questão morfológica, né, nesses dois sinais, de repente a gente poderia chegar num aspecto semântico que diferenciasse, mas a, a ao... A, numa análise à primeira vista, da forma como a gente está fazendo aqui, eu, pelo menos, no momento, não consigo perceber distinção, tá? Uh, pergunta sobre isso? Então, olha só, sempre vai existir, tá? Num nível mais básico, mais elementar, ou num nível mais profundo, tal como nível semântico, né, distinções da língua, mudanças, variações de acordo com o espaço no qual a língua é falada, e isso é muito perceptível nas regiões fronteiriças, né, quem, por exemplo, é, aqui no Mato Grosso, é, permeia aí as regiões fronteiriças com a Bolívia, sabe muito bem disso, né, da, da, das influências que o, o espanhol causa no português, e o que o português causa no no espanhol, né, nessas regiões fronteiriças aí de língua espanhola, né, do Brasil com, com esses povos de língua espanhola, é muito normal, né, a, a, a acontecer o portanhol, né, o povo utilizar, o povo fronteiriço, utilizar essa mescla de português e espanhol para poder transitar entre os dois países. Essa, esse negócio de, de fronteiras, a gente sabe que é só uma convenção humana, né? Que essas linhas, elas não existem na realidade. Né? Chegou alguém ali e disse, daqui para cá é isso, daqui para lá é aquilo. Mas, é, na prática, isso não existe. Né? Isso não existe. Isso é só uma convenção humana. Quanto maior o território, maiores as probabilidades que uma língua tem de se modificar, noutras palavras, apresentar distinções de, de uma região para outra. Quanto mais distante, isso daqui eu já passei, né, pessoal? Quanto mais distante espacialmente estiverem os falantes de uma dada língua, mais perceptíveis se tornarão as mudanças. Inúmeros fatores influenciam a língua em seus processos de mudança. No que concerne a geografia, podemos citar o regionalismo e também o contato de línguas. Em ambos os casos a língua poderá apresentar dinâmicas particularizadas, quer seja na combinação da substância linguística, diferenciando-se na pronúncia, por exemplo, como também apresentando formas linguísticas próprias, além de poder também apresentar distinção na combinação sintática dessas formas. Assim, para um falante que não conhece e não está imerso na cultura linguística local, Ainda que utilizando a mesma língua, não tem acesso pleno aos acordos de sentidos locais, tá? Isso daqui é muito comum, né? Eu transito de alguma forma é, na comunidade ribeirinha, embora não seja tão recorrente, né? A essas interações, é, elas acontecem esporadicamente, tá? E é muito, muito, muito, muito significativo tá, para mim, é, experienciar essas, essas inter, interações, né, somos utilizadores, né, somos usuários da mesma língua, da língua portuguesa, no entanto, muitas das coisas que eles falam, né, muitas palavras, eu tenho que perguntar para eles o que significa, porque eu não tenho acesso, eu não sou da comunidade, eu não tenho acesso ao sentido. E isso está ligado exatamente à questão geográfica, né? comunidade ribeirinha, ela desenvolveu ao longo do tempo, naquele espaço, né? um linguajar próprio, que não é acessível, a quem não pertencer à comunidade. Em ambos os casos, a língua poderá apresentar dinâmicas particularizadas, quer seja na combinação de substâncias linguísticas, estou eu repetindo a leitura, né? Quer seja na combinação da substância linguística diferenciando-se na pronúncia, por exemplo, como também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 Não, ter, não terá acesso, né, o verbo, a conjugação correta seria essa. Nem eu e nem o corretor prestou atenção nisso. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Vamos ao tópico F, então. Pronto. Oi. Esse, nesse exemplo, assim, é a mesma coisa quando a gente pega um, um livro que tem um outro, digamos que um, uma escrita mais rebuscada, assim, né? E a gente lê e não entende nada, né? Sim. É, justa, é, é a mesma coisa aí de chegar lá no Ribeirinho e ele fala e a gente não, não, compreende. não entende alguma coisa. Eu. Não. Sim, pode completar. Já ia não, isso que eu ia falar, porque não é próprio, sabe, da, sempre, não é né? próprio da, daquilo que a gente usa no cotidiano, né? Sim. Da mesma forma, quando vai fazer uma leitura lá num no, no Benassi, agora filosófico. <risos> agora. Mas olha, se você. Eu, eu experimentei isso. Terça-feira fui ter orientação com a Késia. Aliás, fui dar orientação à Késia, né? Uh, Terça-feira. E aí ela está utilizando um texto meu de 2016. E aí a gente passando em revista esse texto. Eu vi lá que eu utilizei um monte de palavras, que, que é um amontoado uma mesmo de palavras uh, difíceis. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu estava a cabeça de usar palavras desse jeito? Como, por exemplo, distritas, né? A distrita, que estão a distritas de. Meu Deus do céu, onde que eu estava a cabeça de, usar, de utilizar esse palavrório todo? Né? e aí foi que a, a época eu não tive noção de, de, de quanto aquilo, da, do, a utilização daquelas palavras que de certa forma eram usadas por mim, né, mas eu não, eu não pensei no meu leitor, na verdade, né, o quanto complexificou a linguagem ali dentro, né, hoje é, a, a, a linguagem, a minha linguagem se faz um pouco mais complexa, principalmente a escrita, não por conta da utilização de palavras difíceis, mas por conta da, da questão da filosofia, né? Que aí tem, tem todo um repertório, né? A, a, a esse âmbito, nessa área, a filosofia, ela tem todo um repertório que evidencia uma, uma estratificação da língua, um extrato de língua que para você transitar bem dentro, para você compreendê-lo bem, você precisa de alguma forma ter uma familiaridade com a leitura filosófica. Né? Se a gente vai falar, por exemplo, de, de Platão, se a gente vai falar de Sócrates, se a gente vai falar é, de, de alguns outros autores assim, mais, mais acessíveis, como Marco Aurélio, Plotino, que são os estoicos, né? Plotino, Epíteto, né? mas mesmo assim, ainda ali, tem um extrato próprio da filosofia, né, e aí a gente vai é, sentir um certo, uma certa dificuldade se a gente não tiver familiaridade com esse extrato, né? isso é coisa da língua mesmo, né, isso pertence à língua, né, só que, assim, é, a língua em si, para a consciência do falante, não desperta isso, né, para despertar isso, é necessário aquilo que Valachinovich chama de um certo esforço teórico orientado. Né? Não adianta pegar uma pessoa, sei lá, que só fez o ensino fundamental e querer que ela entenda sobre isso, né? porque em si a língua não dá isso. Ela possui essa característica, mas para você ter a consciência dela, você vai ter que se esforçar. Nesse sentido, o estudo, né, adquirir conhecimento é extremamente necessário. Uh, F, então, sofre processos de inovações ao longo do tempo. Aí eu coloquei entre parênteses, né, cronos, em que é falada. Como afirmamos anteriormente, a língua é um organismo vivo e por selo, passa por processos chamados por socir -so de inovação. O exemplo didático que o linguista nos dá está alocado no linguajar das crianças e pode ser aqui replicado. Imaginemos uma criança, a criança que ainda não tem pleno domínio da língua, mas quer comunicar que deu o seu brinquedo para o coleguinha. Por ainda não ter adquirido as formas verbais adequadas, adequadas a criança pronunciará eu di ou eu di, como a gente fala né, normalmente. Eu digo. No entanto, adverte o linguista genebrino, talvez essa inovação não seja incorporada pela língua, e de fato não é, né? Não é. é. É um exemplo de como as inovações, elas vão surgir no sistema linguístico. Uma determinada inovação que surge no espírito do enunciador só pode influenciar seus interlocutores por meio do discurso. Aqui eu estou fazendo uma referência indireta a, ao próprio Socir. né? Como pontua o pensamento sociriano? Esse fenômeno só pode surgir e se estabelecer via discurso, tá? Então, de repente, eu tô lá sinalizando, né? E aí, eu na hora de fazer uma configuração de mão, eu não faço exatamente a configuração de mão original do sinal. Eu crio naquele momento uma variação, eu coloco uma configuração de dedo apenas dentro do conjunto diferente, né, digamos que a, a configuração de mão seria essa, né, essa, e aí eu sinalizo assim, tá, com essa, ao invés de utilizar essa configuração de dedo, eu utilizo essa, e aí os meus interlocutores atentos, eles olham, eles veem e aí eles começam a reproduzir isso, esse sinal com essa configuração de mão que é, originalmente era assim. Tá? Então, surgiu no meu espírito tá, essa inovação, né, essa característica que inova. Tá? É claro que eu estou dando um exemplo aqui bem superficial. Né? E aí, isso via discurso pode entrar na língua, tá? Digamos que, sei lá, a configuração de mão era, era algo assim, né? Sei lá, de repente, é, superior, né? Que a gente é, normalmente sinaliza assim, né? Superior, e aí eu tô lá sinalizando e eu faço com a mão totalmente côncava, né? Curva superior. E aí isso começa, quem viu, começa a reproduzir, quem vê, os que estão reproduzindo, reproduz também, e de repente isso entra para a língua, isso é uma inovação, isso é um processo de inovação. Um exemplo, clichê, que gosto sempre de mencionar, é o termo vossa merecendência que passou por vários processos de inovação linguística. Num dado momento, passou a ser vossa mercê, depois, pela dificuldade dos africanos pronunciarem, virou vós mercê, inovando para você, e ultimamente VC, com a escrita nas redes sociais. É claro que aqui eu faço um, um, um trocadilho, né, uma brincadeirinha, com, com o VC das redes sociais, né? o que mostra que a gente não, não precisa tanto assim das vogais, né? Coloca lá VC e a gente compreende que é o pronome de tratamento. Posso ser aqui considerado um herege, né? Condenado como um herege já por essa afirmação última minha, né? Ok, herege vem de escolher, né? E é o que eu faço todos os dias escolher, inclusive... Ser um ser humano diferente, não me deixar forma formatar pelos padrões, por aquilo que está corrente. Quanto à inovação linguística, julgamos ser um processo de modificação temporal. Ou seja, surge, como dissemos no parágrafo anterior, no espírito do enunciador e lentamente pode ser incorporada pela língua. Né? Aqui tem os neologismos, né, pessoal, nessa categoria entre os neologismos. Julgamos ainda que esse processo pode ser influenciado pelas mudanças culturais, tecnológicas, entre outros, fazendo com que as palavras sejam também modificadas, incorporadas ou até mesmo criadas para comunicar novos fenômenos de linguagem. Voltemos a nossa atenção a partir de agora para a linguagem. A linguagem é, em nossa concepção, partindo das concepções que foram até o momento estudadas, os atos de interação comunicativas entre os sujeitos que envolvem material verbal, língua, e material extraverbal, expressões corporais, valores axiológicos, ideologia. A linguagem é constitutivamente ideológica pois os enunciados que a compõem respondem a enunciações anteriores ao mesmo tempo em que os atualizam e suscitam enunciados futuros, entrelaçando-os numa malha discursiva da qual não se pode conceber o início, tampouco prever o seu fim. Muito bactiniano isso, né? Veja bem. Então, a, a linguagem, ela tem... É, é, é, é, como principal característica, né, essa, essa condição de ser dialógica, né, mas o que vem a ser isso? Essa capacidade, né, de via enunciado, via interação, via discurso, nós respondermos a enunciados anteriores, da gente estar sempre buscando enunciações anteriores, enunciações passadas, e responder a elas. Nunca existirá para nós um enunciado adâmico, ou seja, um primeiro enunciado. A gente nunca enuncia pela primeira vez. Toda vez que a gente vai enunciar sobre algo, a gente recorre a enunciações anteriores, mesmo que o objeto a ser comunicado seja novo, né? seja vamos pegar aqui como é, é, por exemplo a questão dos sinais da música não existia tantos sinais né aí o ser aqui incomodado com isso pensando a educação musical a época tinha lei de ensino de música né algum ser abjeto sem cérebro foi lá e caçou a lei né a gente não tem mais a obrigação do, do ensino de música nas escolas, que é uma lástima. Né? Isso só pode sair da cabeça, né? tirar a lei, só pode sair da cabeça de um descerebrado ou de um, de, um, de, um, de um ser dotado de um cérebro cujas meninges são tortas. Né? Mas, enfim... Eu vou lá, constituo um grupo, pesquiso, ensino os conceitos, o grupo me dá os sinais, eu registro esses sinais, ou seja, surgem sinais novos. Né? E a professora Maria Ângela Esterita vai dizer na, na apresentação do glossário, do, dos sinais musicais, que sempre que surge um objeto novo para ser comunicado para uma língua, essa língua vai, então, criar novos itens lexicais. Ainda que a gente julgue esses novos itens lexicais para a língua, a nossa enunciação vai recorrer a enunciados anteriores, porque o objeto música em si já existia. Ele não era comunicado na língua de sinais, mas ele já existia. Então, a gente vai buscar conhecimentos anteriores, enunciações anteriores, responder a elas, atualizá-las, para poder enunciar. Né? Então não não não há possibilidade de existir da gente constituir um enunciado totalmente novo, totalmente do zero. Né? Não tem como. A roda da enunciação já foi inventada em todos os aspectos. Tá? Então a, a a linguagem ela é dialógica, ela é construtivamente dialógica por essa característica, né, de via discurso, a gente responder a enunciações anteriores, de ir buscá-las, trazê-las, atualizá-las. Nesse aspecto, a gente está respondendo, nesse momento, ao próprio Soci, porque a gente, a, o nosso pensamento aqui se constitui a partir do dele. A gente está respondendo ao próprio Bakhtin, atualizando o próprio Bakhtin, porque a, o nosso pensamento também está perpassado pelo pensamento de Bakhtin, e a gente ainda, em certa medida, como diz o professor Sobral, né, de uma forma muito feliz, responde aos gregos. Né? Mas não é só. Além da gente, na nossa enunciação, na, na, na real efetivação da língua, ou seja, no momento que você está enunciando, né, atualizar, é, reenunciar, reacentuar né, esses enunciados que você retoma, você cria, né, você cria, você suscita questões para enunciações futuras, futuras, tanto suas quanto de outros. À medida que você escreve um texto, você cria possibilidades, você enuncia, você cria possibilidades para que você mesmo retome futuramente e para que os outros destrinche esse seu enunciado, esse seu discurso futuramente, tá? Não só o texto escrito, né? Toda a sua enunciação, toda a sua interação discursiva, todo o seu discurso, toda a sua enunciação, todo o seu enunciado concreto, ele pode ser retomado futuramente, porque é isso que a gente está fazendo com os nossos enunciados de ontem, de antes de ontem e de um passado que às vezes pode estar perdido na questão da cronotopia. Pergunta sobre isso? Logo, a linguagem é uma malha na qual se entrelaçam dialogicamente os fios enunciativos, axiológicos, dialógicos, é, alheios, que os sujeitos simbiotizam e aplicam ao seu discurso tornando-os alheios próprios. Esses, com o decorrer do tempo, se materializam em experiências e produções linguageiras como discurso próprio. O que, que eu quero dizer com esse palavrório todo, né? um, um pouco difícil, quase que é, é, inacessível? Quero dizer o seguinte, que você toma do meio social, você toma dos outros a palavra. É tomar um bom sentido, né? não é chegar lá, é, forçar o outro, né? mas é, tem uma questão, nesse sentido, tem uma questão da filosofia muito interessante que eu gosto muito, é né? que a gente está sempre dando a nossa palavra em demanda da palavra do outro. Né? A gente sempre dá, a, a, coloca né? a, a, a, nossa, a nossa enunciação em demanda da, da enunciação do outro, porque é, discurso, interação verbal, interação comunicativa, diálogo, é sempre uma troca, sempre envolve dois, né? Sempre pressupõe dois. Tá? Então, você toma do meio social para si, esse processo, né, você torna aquilo que é alheio aquela palavra do outro, você torna alheia própria. E aí, à medida que você é, reacentua, que você elabora, relabora, revalora essa palavra, esse enunciado, esse discurso, você vai tornando ele alheio próprio até que ele se torne próprio, até que ele, ao ser é, é, devolvido ao meio social do qual ele foi tomado, Tenha a sua assinatura né? Isso daqui não é mais do meio Isso daqui é meu Aí, aí quando Chega esse próprio, esse meu Aí só então podere, poderemos Falar em subjetividade, né? Isso né? Porque uh, dentro Desse, desse processo uh, Todo uh, Você parte de uma objetivação Da enunciação O homem, em nossa concepção, é formado por forças que atuam em seu platô existencial. Essas forças são para nós de três tipos básicos, convergente, insurgente e divergente. As forças convergentes são oriundas da ideologia, tanto oficial quanto cotidiana, que atuam sobre o homem moldando sua subjetividade. As forças de insurgência são latentes no homem e podem eclodir numa reação à linha de montagem da subjetividade. Já as forças divergentes são resultantes do final do processo de insurgência, na serialização da subjetividade. Obviamente, essas forças são utilizadas na língua e na linguagem e no discurso. Tá? É, esse é um assunto que me é muito caro, né? porque a partir do de, da, da, daquela trilogia é, Convergência, né? tem, tem o filme Convergência, Insurgência e Divergência, tá? eu vou pensar, então, categorias para análise da vida não só da vida, mas também para análise da ciência e para análise da estética, né, os três domínios da cultura, segundo Bakhtin, né? então, co convergência, e esse é o trabalho da Késia, né, a minha orientanda de mestrado, é o trabalho da Késia. ela já toma essa ideia da convergência, insurgência e divergência, da tríade, né, ela chama assim, né, de tríade, da, ela toma essa ideia da tríade, para fazer uma possível análise teórica, nesse momento, teórica, tá? da, do ensino de leitura literária. Então, é um, é um trabalho que é discursivo, né? uma prática discursiva que ela está fazendo. Tá? Então, o que, que vem a ser a convergência? Bom, a convergência, é, como o nome diz, é algo que converge, né? Então, o ser é um centro de valores. Esse centro, ele pode emanar forças, como ele pode receber forças. Né? E, em sentido quase que estrito, né? a gente só, quase só recebe forças. Né? Porque a gente fica é, muito passivo. É claro que não é 100% passivo, né? mas a gente é, fica muito mais passivo do que ativo em relação a essas forças. Tá? Então a gente recebe muita influência, muita força do meio. Essas forças ideológicas do, do meio que a gente tende sempre a acomodá-las no nosso ser, né? elas são captadas por nós e elas atuam sobre nós para moldar, para padronizar a nossa subjetividade, para formar o nosso eu, né? E aí a gente precisa, para falar disso, recorrer a Gatari, né? Gatari, ele vai falar de micropolítica, ele vai falar de a, agenciamento discursivo, ele vai falar de cultura capitalística, né? A cultura capitalística como sendo um potente agenciador discursivo, né, que vai produzir a subjetividade nos seres. Né? E aí, é como se existisse, nesse processo aí, cultural, uma esteira onde a subjetividade fosse montada. Os sujeitos vão sendo montados um articulado aos outros. Né? Ou seja, é, eu vejo um grupo, um determinado gueto, né, como, por exemplo, os, os rappers, né? A gente sabe que eles têm todo um trejeito, uma, gestual, uma gestualística, um modo de vestir, um modo de falar, né? de, se portar, de, se, de se comportar. Então, eu vejo, eu me identifico com aquilo e, em algum, de alguma forma, eu quero pertencer àquilo, eu quero ser daquele jeito. Né? Então, as forças da, da, daquilo ali vai convergir para mim certo E eu vou deixar que essas forças molde a minha subjetividade. Eu vou, aos poucos, adicionando né, a, o, o comportamento, a gestualística, a forma de falar, né, o linguajar, a, o extrato de língua, a forma de se vestir, a forma de andar, né, aquela, aquele jeitão assim, né, para poder eu ser exatamente igual, para eu me articular a eles. Então, os sujeitos, eles vão sendo produzidos em séries, né? Você vê um, você vê o um grupo. Tá? Então, isso é convergência, essa força, ela é convergente. E em Baquetim, a gente vai é, é, a, ver o conceito de reflexão, que é exatamente essa força força que o ser vai refletir, como se fosse um espelho, refletir tal e qual, tá? É uma força que vai atuar sobre ele, tá? Que vai fazer ele é, refletir a imagem do meio. É como se ele se tornasse um espelho e ele vai refletir a imagem do meio, ele vai ser tal e qual o meio, tá? Então, a convergência é isso. Por exemplo, dentro da nossa formação, nós quase que sempre somos, né, como professores convergentes. Por quê? Porque a gente passa quatro anos sentado no banco da, da faculdade, tendo acesso a modelos, a padrões. É modelo, é padrão, de, de como planejar uma aula, de como aplicar uma atividade, de como avaliar uma atividade. E aí você vai para a sua sala de aula, você vai aplicar esses padrões, você vai reproduzir esses padrões. Ou seja, a força convergente já modelou você, já tornou você, colocou você na caixinha e tornou você quadradinho. A maior parte dos professores, mesmo chegando lá na sala de aula e percebendo que aqueles modelos lá da universidade quase nunca funcionam, a gente consegue perceber isso já nos nossos estágios, né, que a universidade, com a sua formação lá quadradinha, não conversa muito com a realidade da escola, né, há um certo descolamento né, da formação com a realidade da escola, mesmo você percebendo isso, você vai continuar re reproduzindo esses padrões. Né? Então, os modelos convergiram para você, você foi formado segundo esses modelos, você foi formatado segundo esses modelos, e você os reproduz. A religião não existe melhor exemplo. A religião, a família, em sua. Esmagadora maioria conservadora. E as que não são conservadoras, né, se tratando de família, põe um verniz né, de moderna, de progressista, mas lá no fundo, a, a, a, entre aspas, muitas aspas, aceita o, o, o, os homoafetivos, por exemplo, que é uma maravilha na família dos outros. Caiu dentro da sua família, tolera. Caiu dentro da sua família, tolera. Não, ai, ah, eu, eu aceito. Não aceita, tolera. Né? Então, a família é um grande centro de convergência. Né? Tá lá, a mamãezinha gravidinha, já faz ultrassom, soube que é menina, já faz aquele lote enorme de enxoval, tudo rosinha. Por que não amarelinho? Por que não lilazinho? Por que não azulzinho? A cor tem alguma coisa a ver com o gênero? Não! Né? Então, o ser tem tá informação biológica dentro do ventre ainda e a, a família já está convergindo forças para cima dela, dele. Né? Então, a família é um grande centro de convergências. A religião nem se fala, porque a religião ela está tal e qual era nos primórdios de quando a gente despertou consciência como seres humanos, começou a construir simbologia, ou seja, dar explicação à vida e a tudo o que há imaginando algo para além de nós. Hoje nós não precisamos disso, temos a ciência que explica a origem da vida, que explica tudo o que há. Só que a gente dá de ombros para a ciência e a gente quer e insiste em explicar a vida pela religião, tal como há 11 mil anos atrás, há muito mais tempo atrás, talvez. Hã? Então, centros de convergência. A insurgência, o que, que seria? Bom, a insurgência... Seria uma força que está latente em nós. Né? A nossa voz interior que clama contra os padrões. Que diz, você não é esse ser igual a todo mundo. Você não é articulado. A sua subjetividade não é produzida em massa. Né? E aí, Bakhtin é muito feliz. Você é um ser... Único, singular na existência. Não há ninguém, por mais que vista igual a você, por mais que tenha os mesmos trejeitos, né? Yeah! Né? Nem, nem sei como fazer, né? Yeah! Yeah! Né? Por mais que, que, que, que, que se comporte exatamente igual a você, vista igual a você, fala igual a você, tenha trejeitos igual a você, não é igual, você é um ser único. Na existência, a insurgência é essa força lá dentro de nós, essa vozinha que clama para você ser singular. Só que a força da convergência é muito grande. Né? O ser, hoje, tem uma grande necessidade de, de igualar, de pertencer, de ser aceito ele se incomoda com essa vozinha interior que clama, que reclama a singularidade, mas ele olha para fora, ele não é capaz de olhar para dentro de si, ele olha para fora, e aí ele vê a convergência, ele, não, eu tenho que ser assim, ó, porque senão os rappers, se eu não fizer assim com a mão, né, se eu não tiver esse trejeitão, se eu não tiver esse linguajar, se eu não vestir dessa forma, eles não vão me aceitar, eu não vou ser rapper. Você aí tá falando que eu sou singular, mas eu, não, eu sou rapper. Eu tenho que ser daquele jeito. E aí você mata a sua insurgência, você apaga a sua insurgência, você volta a convergência. Então, nesse sentido, a insurgência, ela vai ser uma força sempre intermitente, porque ela não vai acabar nunca a sua voz interior reclamando singularidade vai estar ali presente o tempo todo, né? Aí você vai se esgotar, você vai se esgotar da, da, da existência, do modo de ser exterior, do padrão, da convergência como sentido da vida. Algumas pessoas nesse esgotamento, elas conseguem perceber que as exterioridades, que os padrões, que as convergências, não são o sentido da vida. Que ela tem que buscar o seu próprio meio de expressão, para chegar a conhecer o seu sentido de vida. E aí, nesse sentido, ela vai se afastar completamente do, dos padrões. Ela vai se afastar totalmente das convergências, ela vai rechaçar as convergências. Né? Ela não vai deixar que o, meio, que o meio formate ela, que o meio produza o ser dela. Ela vai se constituir nesse sentido, ela vai dar voz, vai dar vazão à insurgência. A sua singularidade vai vir à tona. Nesse sentido, a insurgência ela é fênixialógica, ou seja, ela vai queimar, ela vai consumir toda a subjetividade construída de acordo com o padrão, e ela vai provocar, então, o renascimento de uma nova subjetividade singular, de fato, e aí vai surgir, então, a divergência, que é aquele ser que é singular, de fato, na existência, tá, então é disso que eu tô falando, tá, ah, com isso é convergência, insurgência e divergência São esses processos Professor, eu posso levar esse processo é, é, é, Essa tríade Eu posso ver Esse processo na docência Eu posso ver esse processo uh, Na língua No discurso Sim, é possível né? A gente tem essas categorias Aí em qualquer esfera Da vida né? Tanto que a Késia ela está é, verificando, teoricamente, a insurgência, a divergência e a convergência, né, não, nessa, não é nessa ordem, né, convergência, insurgência e divergência, tá, no ensino de leitura literária. É possível, né, a nossa prática docente, por exemplo, ela tende quase que em sua maioria, num primeiro momento, ser totalmente convergente. Você vai a sala de aula, você vai é, lecionar de acordo com o modelinho que você aprendeu na universidade. Ao longo do tempo, você vai, você vai perceber e vai ficar cada vez mais nítido que o que você aprendeu na universidade não funciona bem dentro da sala de aula. Né, Áurea? Você sabe bem disso, não é verdade? Você não me deixa mentir aqui, né? E aí você vai começar a, a bater cabeça, né por assim dizer, para encontrar uma solução, para encontrar uma justa medida para o seu contexto, para a sua sala de aula, para a sala de aula real, para a sala de, de aula encarnada na vida que você tem nas mãos. Para isso, você vai ter que observar os seus alunos, você vai ter que conhecer os seus alunos, não como... Pessoas, simplesmente, mas como seres, como micro-universos que refletem multi-universos, macro-universos, estão refletido, refletidos nos seus, nos seus alunos. E a partir daí você vai ter que ser criativo para poder testar, para poder criar, para poder experimentar até você chegar a uma metodologia que realmente funcione no seu contexto. Né? Primeiramente você vai reproduzir os padrões. Esse é o estágio convergente da atuação docente, né? Você vai, num determinado momento, chegar à conclusão de que não está funcionando direito. Esse é a insurgência já. Né? A maioria vai né, levando, vai levando, vai levando, se acomoda, e aí vai dizer assim, ah, é assim mesmo, né? E vai levar, e vai levar, e vai levar, vai conviver, vai se acostumar, vai se habituar ao problema, sem se lançar a uma procura da resolução desse problema. Isso aí é uma insurgência intermitente, que vai fazer ele sempre voltar aos, pra, aos padrões, aquilo que ele aprendeu na faculdade. O outro tipo de insurgência vai fazer com que, sei lá, você faça uma especialização, você faça uma outra graduação, você converse mais com seus alunos, você compreenda os seus alunos, você mergulhe no universo dos seus alunos, você crie materiais, você crie atividades, você pense numa numa abordagem diferenciada, você readapte, adapte, readapte as metodologias que você aprendeu na faculdade para o seu contexto, né, e até vá para um mestrado, para um doutorado, para poder procurar efetivas soluções para o seu contexto. Né? Nesse sentido, a insurgência, ela é fênixiológica, porque ela vai ter energia suficiente para que você modifique a sua prática docência, para que você modifique o seu fazer docente. Né? Não segundo os padrões, segundo o que, o que fulano e fulano, ano tal, página tal, disse. Mas o que a sua experiência, baseado nas suas adaptações, no seu contexto, tendo como aporte o seu contexto, disse para você que você deve fazer. Né? Então, você é, é, é, leva... A, a, a combustão total, a queima total do padrão convergente, e você faz das cinzas desses padrões emergir algo que é próprio do seu contexto de atuação, que leve em conta a sua formação, que leve em conta os seus alunos, a sua sala de aula, o contexto no qual os seus alunos estão inseridos. Perguntas? Nossa, é muita filosofia, né? <risos> Veja bem, a ideia nasceu lá de quando eu assisti... Acho que quando era isso? 2000, 2014? Quando surgiu o primeiro filme? Ou um pouco antes, não sei, eu não me lembro mais a data do filme. Mas eu sei que em 2014 eu, eu, eu publiquei... 2014? É, Eu acho que foi 2014 eu publi, publiquei o primeiro texto. Já falando de insurgência, de convergência, insurgência e divergência. 2014. Então, eu acho que os filmes são anteriores. Na linguagem, as forças convergentes atuam no sujeito no sentido de impor-lhe uma ideologia linguística oficial. Também pode se, pode se manifestar no plano cotidiano, ou seja, formal, cuja aceitação convergente, passiva, permite ao falante o acesso ao mundo letrado e culto. A convergência, nesse caso, é o passaporte para a erudição. No entanto, no dia a dia linguageiro, o sujeito, em suas enunciações, atua subvertendo coercitivamente o sistema, moldando-o ao seu querer dizer de acordo com seu contexto linguageiro no qual está inserido. Sendo que, em muitos desses contextos, importará ao falante apenas ser compreendido. Esse aspecto é a insurgência do sujeito contra o sistema normativo convergente. Essa é a ideologia linguística do cotidiano. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, né, uh, relativo à convergência, quando o sujeito entra na escola todo aquele ensino, ensino formal da língua portuguesa, né, ou pelo menos deveria ser, né? Hoje em dia é até temeroso pegar um caderno de aluno de nono ano de, de, de ensino médio, né? A gente tem alguns memes rodando na internet que, Deus me livre, né? É horroroso, né? A questão, bom, onde erramos? Em algum lugar a gente errou, né? Eu não tive um ensino é, de ponta, um ensino de primeira, uma educação de primeira, sempre estudei em escola pública, em escolas que, cuja qualidade foi, rou, foi, foi roubada pelos políticos. Né? E isso é algo que até hoje eu, não me revolta mais, mas me causa um descontentamento. Mas, mesmo tendo uma educação cuja qualidade foi roubada, digo aqui roubada com ênfase, tá? para vocês que estão aqui comigo e para quem assistir a posteriori esse vídeo, né? dou ênfase, a qualidade da, da, da minha educação foi roubada pelos políticos. Mesmo nesse contexto, a minha aprendizagem de língua portuguesa né, me permitiu, por exemplo, a não pronunciar mais palha. Hoje eu pronuncio palha. Né? Isso aí é convergência, isso é força convergência, convergente. Né? Isso atua do padrão linguístico para a gente. E a gente simplesmente em nome do bel falar ou de uma proximidade do bel falar, a gente se deixa moldar por esse padrão, né? Tem padrões que são benéficos, tem convergências que são benéficas, como por exemplo, a convergência do escovar os dentes. É uma convergência, né? Faz um bem enorme, né? Muito embora sobre essa convergência a gente vai atuar, né, sobre ela. É por isso que a gente não é 100% passivo a uma força convergente, né, nesse aspecto vai entrar a refração de Baquetin né? A gente vai sempre constituir um desviozinho assim, né, uns vão escovar o dente assim, né, o ideal é que a gente faça em círculos, né, mas a gente quase nunca consegue né, ficar lá, né, com essa consciência, né, de que o melhor, o melhor movimento para escovação é o movimento circular, né, a depender do momento que a gente escova e do tempo disponível que a gente tiver para escovação, a gente vai só fazer assim, né, ou então assim, né, rapidão e foi. Tá? Então, na língua, o padrão é que vai convergir para a gente. Né? E aí a gente vai aprender, por exemplo, que dentro do padrão, a gente não, não diz me disseram, mas a gente diz disseram-me. Né? A gente não diz eu estou se sentindo triste, a gente diz eu estou me sentindo triste. Né? O último parágrafo aqui, né? página 57, o resultado desse processo serão a e, e enunciação divergente, né, que deveria ter é, enunciação entrado pro, pro, para o plural, né, atos e enunciações divergentes. Esses inseridos num contexto social devidamente experimentados, atualizados e avaliados socialmente, podem ao longo do percurso temporal e espacial de um dado sistema linguístico penetrá-lo, modificando-o. Não é por meio da linguagem formal e convergente que ela penetra na vida. Nesse platô da ideologia linguística formal oficial, a língua, a linguagem é puramente um sistema de regras normativos que é ensinada em salas de aula, cujo objetivo é o Bel falar, alvo do ensino na escola segundo o linguista. Veja bem, é, não é por meio tá, da consciência linguística que a, a língua e a linguagem penetram na vida. Tá? Embora né, quanto mais a gente souber sobre o sistema linguístico. Mas esse saber vai se refletir na nossa forma de falar. Mas a gente não vai atuar, tá, é, é, enunciativamente com o sistema de formas abstrata, ou seja, eu não vou ficar deliberando, né, né? agora eu vou utilizar o pronome tal, blá, blá, blá, por causa... Não a gente simplesmente fala, a gente não faz as deliberações. Então, é o que eu tô dizendo aqui, né? Não é, tá, pelo padrão, tá, formal, pela formalidade, pelo, pelo sistema abstrato, que a língua vai é, encarnar na vida, mas sim pela interação verbal, tá? É isso, pessoal, a gente fica... Aqui na página 57, para pró a próxima reunião, para o nosso próximo encontro, a gente parte do tópico 1.2.2, sobre linguagem, tá? Aí a gente vai ter algumas páginas falando sobre linguagem, tá? Tem uns tópicos aqui é, longos, tá? Uns subtópicos, itens, na verdade, né? longos, para a gente ver a, a questão das características da linguagem, como que a partir de Bakhtin a gente pensa essas características né, da linguagem, como que a gente vai pensar a linguagem, tópico por tópico, item por item. E aí, depois que a gente encerrar sobre linguagem, é que a gente vai é, falar um pouquinho sobre uma hipótese, tá? de análise de algum objeto linguístico, algum objeto discursivo, é, por essa abordagem é, linguística que a gente tem a partir desse livrinho, tá? que é a abordagem hermética. Tá? Eu chamei dessa, de, dessa forma porque é, a gente tinha inicialmente pensado né, é, em uma linguística abstrata barra concreta, mas é, chamar dessa forma não, não foi muito produtivo, né, e a partir do momento que eu começo a trazer é, princípios da filosofia para aplicar no meu pensamento, né? sendo os princípios herméticos uma chave muito importante, né, para essa compreensão, para essa visão agora, para essa concepção, é, foi pertinente, então, chamar de linguística hermética, né, não que hermética no sentido de fechado, né, mas hermético no sentido de Hermes, né, do grande sábio Hermes Trismegistus, tá, então, Hermes por causa disso, né, estamos não sábios, mas buscadores da sabedoria, né? E aí a gente faz essa, essa abordagem, então, da linguística. É isso, pessoal. Perguntas? Não, eu só quero, então, como sempre, né, ouvi-las sobre o nosso encontro de hoje, sobre a nossa aula de hoje, que foi bem extenso, né? A gente está quase chegando a nove horas já, falta... Doze minutinhos uhum. para as nove horas, né? Fomos um pouco mais do que normalmente vamos. E aí, Áurea? Não, nada a acrescentar, professor. Foi um papo gostoso. Olha o horário aqui, eu falei assim, nossa, nem vimos, eu não, né? Nem vi o tempo passar. Pois é. Que né? legal esse nome, estava <risos> gostosa, né? A conversa. Sim, Quando você sim, falou sim. aí, sempre que fala, né, da hermética, aí, aí me vem, porque é Tupperware, né, a, uma da coisa da Tupperware é que fala hermética e estanque, né, aí uh -huh. agora você explicar aí né, o sentido, Isso. eu sempre pensava, hermética, qual é esse sentido de hermética? eu não tinha ainda essa, uh -huh. esse, que você falou aí, né, não pelo hermético de estar tá fechado, né, de... É, é que essa, essa questão né, do, do hermético como uma adjetivação para fechado é muito antigo. Né? Essa, é, esse, esse adjetivo hermético que vem de Hermes, né, o grande sábio, que era um grande hierofante, né? ou seja, ele era um, um, um grande iniciado que iniciava outras pessoas, né? nesse sentido hierofante, né, ele era um grande professor, né, e aí, é, por conta do nome dele, né, Hermes, ah, Trismegistos tem a ver com as iniciações, né, o três vezes iniciado, três vezes sábio, três vezes grande, grande, né, que ensinava em escolas espirituais, essas escolas, elas eram fechadas, né? Você não, a, a sociedade no geral não tinha acesso a essas escolas. Para você entrar numa escola dessa, você tinha que passar por uma série de provas, e você tinha que provar que você era de moral ilibada, né? se bem que é redundante falar moral ilibada, né? mas no nosso contexto cabe, né? porque hoje em dia já existe uma categoria de pessoas que têm moral flácida, né? Talvez o adjetivo não seja moral ilibada, né? porque fica redundante. Uma pessoa ilibada ela é uma pessoa moral, né? é, fica redundante. Talvez vamos, para utilizar moral flácida, vamos ora, é, é, dizer uma moral tonificada. Né? Uma moral com tonos, uma moral tonificada. Né? A pessoa tinha que, que provar que era uma pessoa moral, né? Que sobre ela não pairava dúvidas, né? Então, por que que se tinha essa essa noção que não era qualquer pessoa que podia acessar uma escola espiritual? Como Platão falou, né? É, antes a ignorância total do que o conhecimento nas mãos de uma pessoa inescrupulosa. Nesse sentido, um físico, um cientista com conhecimento de radioatividade, né, pode, por exemplo, atuar numa numa usina de energia é, é, de energia atômica, nem sei se essa é a palavra, né, é, e beneficiar milhões de pessoas. Esse conhecimento, esse mesmo conhecimento, na mão de um quadrilheiro, né, de um chefe de quadrilha, está né, tão, tá tão em voga hoje em dia em deusar quadri, quadrilheiros, né, a gente não pode citar nomes, obviamente, né, mas está tão, tá tão em voga né? inclusive escolher quadrilheiros para legislar, né? esse conhecimento na mão de, de, de, de um, um chefe de quadrilha, de um quadrilheiro, seria extremamente prejudicial. Imagina ele ali montar uma bomba atômica? O perigo que seria? Né? Então, para acessar uma, uma escola espiritual, a pessoa tinha que ter uma retidão de caráter imensa e teria que provar isso. Então, por isso que a, a, as escolas eram fechadas. Né? E aí, com, com essa coisa do Hermes ser um grande iniciado, do, do, do Hermes é, ensinar numa escola espiritual fechada, a escola era, então, hermeticamente fechada, e aí isso foi passando, né, o conhecimento espiritual antigo, é um conhecimento hermeticamente fechado, ninguém tinha, né? ninguém não, a maior parte das pessoas não tinham acesso, e aí quando vem a Idade Média com as suas perseguições, eles vão tornar a linguagem também hermeticamente fechada, né? Tem muita gente que faz piadinha quando pega algum documento da alquimia medieval. Né? Pé, faz piada. Tem canais no YouTube que fazem piada. Piadas com isso. Né? Mas aquela linguagem é hermeticamente fechada. Quando eles falam de transformar é, pedra em metal precioso, eles não estão falando de você ir lá e pegar uma pedra e transformar ela em ouro. Não é isso. Mas eles estão falando do homem pedra, do homem grosseiro, do homem de moral flácida, tão comum hoje em dia, que acha maravilhoso ter um corrupto legislando sobre ele, que acha super normal escolher entre os menos piores, que acha hipernatural roubou, mais fez, estou né? citando coisas grandes, mas também posso citar aqui que acha hipernatural desenrolar uma bala e jogar o papel na rua, né? pegar esse homem grosseiro e por meio do ensino, da filosofia, torná-lo um homem de ouro, então, a linguagem era hermeticamente fechada. Eles estavam escrevendo ali né, para transformar é, é, é, uma rocha, um metal bruto em ouro, em metal valioso. É necessária a pedra filosofal. Eles não estão falando ali de pedra, pedra física. Eles não estão falando de ouro, ouro físico. Então falando de uma pedra que teria o poder de você encostar ela numa outra e transformá-la em ouro, eles estão falando da filosofia que pode transformar um homem rústico, bruto, animal, animalesco, num homem de ouro. Então a linguagem ali se torna hermeticamente fechada. Né? E é nesse sentido que a tapuér, né, para dizer que as suas as suas garrafas não vazam nunca, que os seus potes não vazam nunca, dizem que eles são hermeticamente fechados. Né? Só que eu tenho eu tenho aqui as minhas dúvidas porque eu tenho uma tapué que ela é de rosquear assim e que ela já não está mais novinha, que ela goteja sim. Tá? Então tapuér tá tapu Be, ouça vem cá, Tapuér, -er, porque você. Será que você vai assistir algum dia? Se, se não assistir, fica aí o registro. Não, né? mas ah, fica... acalme-se, porque ela não são todos que são hermética e estanque. Tem o outro, tem o outro. Ah. O outro. O, quando é só hermética é que fecha bem, mas o estanque é que não vaza. Então tem que saber se essa sua é que é hermética e estanque. Ah, então tem, então tem a Tapuér... -er. Dos ricos e a tapoeira dos mais <risos> ricos, né? Porque a tapoeira de pobre é potinho de margarina. <risos> Porque a, a, a linha que é hermética-estangue, de fato, você pode pôr líquido, água, ela não vaza. Mas, aqui mas mesmo você... ao longo do tempo, ela conserva isso? Paulo? Com Assim, se você cuidou, sim. Mas tem, é claro, como tudo na vida tem os seus cuidados. Ah, aquela, essas, por exemplo, que são herméticas estanque, você, não, por exemplo, não pode tampar ela quente, que aí ela laceia a tampa, ela não vai ser mais estanque, por exemplo. Ah, tá. Então, assim, Porque tem, tem, uma cuidado... outra, tem uma outra qualidade nas tapueras que é totalmente questionável, que eles falam que não arranha, né? não, não encarde, e sim. Arranha, sim. Bom, arranha, então não se desbota, não arranha não, desbota. Não, é propaganda. Não é Ah, mas arranha. eu já ouvi isso. Ah, pode ser é, propaganda de alguma revendedora. Revendedora, porque não... Ah, tá. <risos> diz que olha... Olha aonde a interação nos levou, né? Então, é, por a isso, é por isso que a fazendo, língua é viva, né? É por isso que a língua é viva. É é viva. Tapuera, <risos> tapu ó, eu quero cachê. Eu quero, viu, Tapuera? Eu não vou editar esse vídeo, isso vai ficar, Tapuera. Eu quero o cascalho. Pode mandar. Nem é, que tá seja isso. uma Tapuera para eu usar aqui em casa. Porque eu sou professor, professor não tem salário para comprar Tapuera, tá? As que eu tenho aqui, eu ganhei. É. Então, Tapuera, me mande uma Tapuera aí. Mande o um cascalho para mim. Ah. <risos> tá, vai, vai vendo, Tapuera. Leandro, <risos> Vera Leandro, Lúcia. Lá dentro, na... Toda vez que fala esse assunto da convergência, divergência insurgência. Eu lembro que eu assisti essa, essa série. É sé... Não é série, é trilogia. É uma trilogia. Na né? uhum. época, São assim. Eu claro, não tinha nem esse conhecimento, nem. Eu assisti, eu lembro que eu gostei, mas eu tenho até vontade de assistir de novo com esse com esse novo olhar, né, do, do conceitual e tudo mais, né, eu tenho vontade de assistir. Sim, Mas falando, pensando, vale você pena. falou, onde que podemos aplicar, né, na verdade, em qualquer, qualquer tema né, do cotidiano, né, fiquei pensando... A sim. criação dos filhos, nossa, que é mais esse arena de é, convergência, insurgência e divergência, né? <risos> Com os filhos em casa, né? eu fiquei tentando colocar sim, cada um sim. no seu Nossa, isso dá uma análise fantástica como prática textual discursiva, fantástica. Eu quero fazer, não sei se em algum momento da minha vida eu vou ter tempo para isso, eu espero que sim, eu quero fazer uma análise dos três filmes, né, para analisar todas as chaves simbólicas que eu puder e que eu conseguir, né, é, e fazer todas as relações possíveis disso que eu estou pensando, dessas forças que eu estou pensando, né, porque o filme ele é altamente simbólico, né, ele é altamente simbólico e ele tem, ele fala muito da vida, né, e eu espero que um dia eu acho que vai gerar um livro fantástico, né? Talvez gere mais de um, né? Talvez eu pudesse fazer um, um volume para cada para cada noção, né? Uhum. Acho que vai vai ser algo fantástico. Aí tá um projeto para a vida, né? Uhum. Uhum. Fala, Vera Lúcia. Não. A aula que hoje foi bastante proveitosa, principalmente das, dessas três forças, né? Gostei bastante. Mas o melhor foi o final aí também do, do Hermes. É, meio que é meio fechado com a propaganda da Áurea, né? Que representa a tampa uhum. <risos> né? Então. Para que... ver que a gente encarna a vida mesmo, né? Na linguagem, é, não, tem, não tem como escapar, né? Mas foi boa, professora. Gratidão, pessoal, gratidão pelo momento de aprendizagem, né sempre a oportunidade que a gente tem para crescer, né? Ah, se todos soubessem e valorizar, valorizassem, valorizassem, né? Ah, se todos soubessem, seria muito bom. É isso, pessoal, gratidão, já são nove e um. Talvez, até agora, o encontro que durou mais tempo, né? Seja isso. Ficamos por aqui. Tchau, é né? uhum. Até... O nosso próximo encontro com a graça de nosso pai. Sim, é. Boa noite, professor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.